What's up, galera? Tudo bem com vocês? Todo mundo já teve um momento na vida do qual preferia estar fazendo qualquer outra coisa ou simplesmente não estar nesse lugar fazendo essa coisa e estar tá fazendo qualquer outra coisa. Que eu não entendi nada, Roger. Pode explicar de novo? Posso eu Posso porque eu também não entendi o que eu quis dizer, só que o que eu quis dizer. Uh? De novo. Geralmente é um momento muito constrangedor, ou um momento do qual você não tá na vibe, você não tá afim de fazer. Como, por exemplo, ficar conversando com uma pessoa que você não tem intimidade, num ponto de ônibus. Eu, geralmente, dou o melhor de mim pra ser simpático, pra ser uma pessoa legal e pra tentar agradar as pessoas. Não que eu queira agradar as pessoas só que Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, a gente sempre tem algum inimigo, mas a gente sempre dá um jeito. Vocês já me perguntaram por que eu ando com esquerda dentro da minha mochila. Vai que a gente encontra uma puta e tem que queimar. Assassina, né? Faz sentido. Então, o que mais me irrita nas pessoas é que, por exemplo, elas chegam com a ideologia de que, eu, de que porque eu faço vídeos pro YouTube eu sou extrovertido, eu sou louco no vídeo, eu tenho que ser todo momento da minha vida isso. Mas tem momentos da vida que não dá, né? Infelizmente, eu imagino que as pessoas pensam que eu tenho que ser dessa maneira. Dessa maneira, como, Roger? Dessa maneira. What's up, Padeiro? Tudo bem com você? Então, Padeiro, será que você podia me ver um cacetinho? Não, aqueles que enfia na bunda. Aqueles que você coloca na boca, mas não coloca na boca assim, sabe? Sabe, aqueles que você come. Aqueles de pão mesmo, sabe? Porque é pão é pão que tu vai ter. Era uma piada. Todo esse pão, tudo esse pão, tá? Leve tudo esse pão. Pode deixar. Tchau, tenha um bom dia. O que tem de bom nesse dia? O que tem de bom nesse dia? Olha só que me faltava. O que é que tem de bom nesse dia? É de dia? É de dia? Eu acordo às 5 da manhã pra fazer família. O que é que tem de bom nesse dia? Você acha que porque a Lady Gaga canta, ela acorda de manhã e ela sai cantarolando pela casa porque ela é cantora? Não. Então ela não faz isso. Você acha que a Valesca Papozuta tá realmente todo dia com o cu pegando fogo? As pessoas acham que porque elas conhecem alguma particularidade sua, elas conhecem você por inteiro. Elas acham que você não tem momentos tristes na vida, que vocês não tem momentos de frustração, que você não tem momentos de estresse, que vocês não tem momentos de íntimos, que elas não estão afim de demonstrar certas coisas. E... Tem certas coisas que me irritam muito, como por exemplo Quando eu tô tentando fazer alguma coisa e alguém fica falando sobre uma coisa que eu não quero saber Ou quando tem tenho uma pessoa que eu não sou íntimo e que eu não quero ser íntimo dessa pessoa E essa pessoa fica falando, falando, falando, falando, falando dessa coisa E eu olho pra pessoa uhum, uhum. Nossa, que interessante E você não... Eu olhei pro lado assim porque eu vi um espírito Você tá cagando porque ela tá dizendo pra você que não tá entendendo porra de porra nenhuma de novo isso aqui que eu tô tentando dizer Oi pequeno, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas como é que tá a tua mãe? Tinha que ser amiga da minha mãe Venta, tá, tá bem sim é, Sabe, eu tô tentando, eu tô, tô lendo o um livro no momento É porque eu tô estudando Ah, que bom Preciso ler esse livro é... Mas vocês são jovens, vocês têm te tempo de, de estudar Vocês não faz nada, tem tempo, né Não tem nada pra fazer Só estudar, né, que dar bem tudo. Ai, ai, que tem uma dor aqui embaixo do sovaco Que, Dio Cristo Me dá pra mão que eu quero te mostrar a ferida que eu tenho aqui Ai, doido, quanto dói Senhora, não, eu, não, eu não vou colocar Desculpa, eu não vou colocar o dedo na sua feridinha, não Mas, mas só para te ver como que a grande ferida é bem nojenta, tem pulsos. Mas eu não quero sentir, mas eu não, não quero não, saber Não, não de ah. Ferida Cristo, quanto dói isso aqui Não, não, não, não Pera aí, eu tô no meu telefone tocar só um minutinho, com um e depois eu coloco o um dedo no seu feridinho. Mãe! Que bom que é você, né? Mãe que tá Não, não, você não vai falar com ela. Mãe, eu já tô indo pra casa, tá? Eu sei que é urgente, tá? Liga com ele, uh, um beijo. Tua amiga mandou um beijo, tá? Tchau! Pois é, mas graças a Deus que essas situações acontecem. Por quê? Porque senão eu não tinha assunto pra falar hoje com vocês. Então eu queria agradecer para todo mundo que deu sugestões pra fazer esse vídeo E queria dizer pra vocês me seguirem nas redes sociais Se inscreverem no meu canal, darem um gostei aqui embaixo E compartilhem o vídeo para quem vocês para Pra mandar uma indireta assim pra... pra pessoa que vocês queriam mandar E se você não gostou do vídeo compartilha me xingando E se você... Não quer compartilhar me xingando, comenta aqui me xingando ou comenta aqui dizendo que me ama. E só eu tinha pra dizer. Muito obrigado e tchau. Que eu tô cego por causa dessa luz aí, e, eu. E, tchau.